Este vídeo faz a reconstituição de um crime que é feito todos os dias por burlões a pessoas inocentes que nem usam nem conhecem sequer o MBUI. Algumas destas pessoas ficam com as contas a zero e toda a gente, irresponsável, a subia para o lado. A PSP emitiu um aviso no Facebook com uma forma de proceder do burlão. Aviso este já com milhares de comentários e partilhas. Toda a gente já sabe como se faz este processo. Tudo começa com um inocente vendedor a receber um telefonema de um burlão. O inocente está a vender uma coisa qualquer no OLX, no custo justo, etc. Ou até poderá ser um restaurante a aceitar uma reserva para um jantar. Pouco importa. Desde que exista algo para comprar, o burlão vai atacar. Constituição de como fazer burlas com o MBWay, para tudo o criminoso aprender. Agora vamos ver o diálogo entre o burlão e o inocente. Olá, bom dia. Tudo bem, amigo? Estou a ligar porque vi que tem um sofá muito interessante para eu comprar. -te. Era mesmo aquilo que eu estava à procura. Diga-me uma coisa. 300 euros está um bocado caro, não acha? Qual é que é o preço mínimo que me faz? Amigo, o preço é aquilo... Não posso baixar muito mais, pois já estou a perder muito dinheiro. Ok, não faz mal. Tranquilo, amigo. Olha uma coisa, o senhor tem MBWay. É que assim, a transferência era é imediata para a sua conta. E eu podia ir levantar o sofá ainda hoje. É que eu tenho alguma urgência nisto. Mas olha que eu nem sei o que é isso do MBWay. Só sei que só lhe entrego o sofá, depois de ter o dinheiro na conta. Certo, amigo. Só preciso vá ao multibanco para lhe dar os meus dados para o dinheiro cair é na sua conta. É fácil. Consegue fazer isso agora. Pode tentar ir a uma caixa multibanco. O inocente lá se dirigiu a uma caixa multibanco e então o gordão, passados 5 minutos, tornou a ligar. Olha amiga, então, já está em frente do multibanco? Então isto é muito simples. Você mete o seu cartão no multibanco, vai entrar na opção, entra aí na opção aderir ao MBWay, agora introduz este número, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora mete este PIN. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fácil, não é? Agora vou ver se o meu banco já deu autorização. E já lhe digo para ir buscar um sofazinho. Conclusão. O inocente caiu na armadilha. Acabou de ser burlado. Sem ter a perceção. Acabou de dar acesso à sua conta bancária, ao burlão, através de um número de telemóvel temporário e de um PIN. A partir deste momento, o burlão, através do MBWay, poderá fazer o que quiser. Fazer compras online, gerar cartões de crédito, pagar com o MBWay, fazer levantamentos e todas as operações disponíveis no multibanco. E é assim que se faz. Tão simples como isto. Todos os dias existem casos destes. As autoridades policiais dizem que é recorrente. Porque é que ninguém faz nada para resolver isto? Isto é tão fácil de resolver. Quem é o responsável? Devolvam o dinheiro a quem fica sem ele. O dinheiro custa a ganhar. Partilha pois, este vídeo merece ser partilhado. Até que se faça justiça. É uma vergonha.